Bay Art Pictures e Ea Filmes apresentam Mulheres do Brasil. A loucura, o que você... Conheça as diferentes histórias dessas cinco mulheres brasileiras, vindas de todos os cantos do país. Não sei, eu vou pegar a estrada quando me der vontade de parar, eu São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, Salvador. Sabe quando você tem o mundo nas mãos, escolhe um pedacinho, faz dele o seu mundo inteiro? Histórias de luta, de paixão, de alegria, de esperança. Histórias que cedo ou tarde vão se cruzar. E que poderiam muito bem ser a sua história. Depois que descobri o homem da minha vida, só ele me interessa. E Eu posso saber quem é esse homem tão especial. Aquela noite, aquele cara não significaram nada Pelo pra mim. Pelo amor de Deus, esse assunto de novo não, né? Delicadas, decididas, corajosas, atrevidas. Mulheres do Brasil humor, charme e sensualidade num filme divertido e emocionante sobre o cotidiano da mulher. Com Camila Pitanga, Dira de Paz, Débora Evelyn, Bete Coelho, Carla Daniel, Roberta Rodrigues, Tuca Andrada, Luciano Zafir, Dalton Vig, e apresentando Luana Carvalho, Mulheres do Brasil. Afinal, qualquer semelhança não é mera coincidência. Mulheres do Brasil, dirigido por Malu de Martino, uma produção de Elisa Tolomelli, dia 10 de março, nos cinemas. Quem tem